Ó gente, mais um, mostrar mais um pouquinho do sítio. Estou falando que o sítio está abandonado, igual no outro vídeo passado, mas as coisas não estão tá tão abandonadas assim, gente. A gente eu tenho muita produção aqui ainda. Vou mostrar para vocês mais um pouquinho da produção. Pouca, pequena, igual eu falei, a gente é da agricultura familiar. A gente planta sempre em pequena escala. Não tá bonito, nem né? sofreu muito. Assim, não foi, esse ano foi um ano complicado para mim, não sei para os outros. Talvez para outra pessoa foi melhor. A gente foi, foi massacrado pela geada. Esse mamão meu que eu plantei aqui, agora que deu uma recuperada, andei cuidando dele, ele deu uma recuperada da geada que quase matou ele. Então a planta sofre e ela não desenvolveu legal. O maracujá deu uma produção, começou, não era para estar produzindo mais, mas assim, como sofreu muito com a geada, não deu a produção que eu estava esperando, gente. Mas fazer o que? E outra gente, igual eu falo, ó, tem gente que fica defendendo esse governo dos infernos. O governo só só ferra a gente. Entendeu? Tudo tá caro. Hoje você vai comprar um saco de adubo aí 250 reais. Ou coisa que pagar 140. É, a gente não tem condições. Ou você faz, como é o meu caso, eu faço compostagem. Ou é a, a, o esterco bovino, ou esterco de galinha. Aí você vai comprar a tonelada, tá um absurdo também. Então não tem nada barato. Olha a produção aqui. Era para ser uma produção maior. Então os maracujá até bonito, Mas era para ter mais produção. Não carregou bem. Nossa, bicho aqui, gente. Sofreu muito. O maracujá sofreu muito. Mas deu um maracujá até bonito. Mas não foi aquela produção. Porque quase morreu também. Queimou muito com a cajeada. Aqui os mamões. Aqui, gente, tem um mamão. Que tem um que mamão macho, não sei o que, gente. A flor do mamão tem uma diferença, Viu? Essa aqui ó, não só a mamão fêmea, mas não é. Essa aqui eu as flores, são flores mafrodita. Né? Eu não sou especialista, mas tem então mafrodita então eu falo mamão fêmea. Esse aqui fala mamão macho, só que assim, ó, tá com aquela aqui, ó. Eu falo mamão, é mamão de corda, entendeu? Ali é um, um pouquinho mais feio, mas quando sai mamão, gente, pode consumir, é normal. Do outro lado, no vídeo passado, lá eu não mostrei. Do outro lado, lá tem muito Caxi. Não sei se vocês, né? Muita gente não conhece Caxi. Vocês dias viram um rapaz aqui, ele não conhecia que era Caxi. É que tá produzindo, começou a produzir, ó. Bom verdinho. Aqui vai ter, ó. Já tem um aqui bom, já. Daqui uns dias, já. Pode tirar o bichinho. Machixa aqui tem plantado em tudo que é lugar, gente. Tá perdendo machixa aqui. Fico com dó assim, gente. Principalmente pessoas da cidade. Tudo que você na cidade, você tem que comprar. Tudo que tem a mão no bolso. Hoje você vai comprar um quilo de, de, de machista na minha, minha região aqui é 6 reais o quilo. É uma coisa que você joga semente assim e nasce em qualquer lugar. Entendeu? Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo o preço das coisas. Hoje, para você produzir alguma coisa aqui, é que fica muito caro. Aí se tem que, tem que passar pra frente. Tem que passar para o freguês. Vai produzir uma mão, tem custo. Tem custo, entendeu? Um insumo, o insumo tá um insumo tão absurdo hoje. Hoje eu, não, eu até esqueci, toda vez sobe. Eu só sei que tem saco de adubo na minha região aqui chegando a 250 reais. O de esterco de galinha piorou, não tem condições. Resumindo, gente, nós estamos ferrados, estamos lascados com um governo desse. E a gente com é agricultura familiar, gente, muita gente não dá valor na né, gente, só que assim. A gente somos a maioria que põe a comida no prato brasileiro. E não temos valor. Dá valor, sim, na agricultura, na agricultura no agronegócio. O cara planta aí 50, 100 alqueires de terra, de, de milho, soja, entendeu? O Brasil, a única coisa que usa o milho do Brasil, eu acho um desperdício. É só ração. Tem países aí que usam milho como comida. O Brasil é, é exportar para fazer, acho que é álcool, não lembro o nome que é que vai para os Estados Unidos. E outras coisas, não sei. Só falando em milho. Tem um milho aqui também. Já está plantado, já. Ó, a parte verde, não sei se vai dar para enxergar. É milho. Tem uma área ali que eu tenho que tombar ainda. Como eu falo, vou tombar ali. ali Para ficar uma área de nada ali, eu vou gastar uns mil contos para tombar, porque... O preço que tá do diesel agora. Para fazer, a hora hoje tá R$ real quase. Como nós não tem trator, nosso trator tá quebrado, trator da cooperativa Vamos ver se nós consegue arrumar agora, fim de ano. Tá muito difícil. E esse ano para nós vai dizer que acabou, né? Agora é só esperar o Natal, o Ano Novo e o ano que vem, Deus quiser, começar tudo de novo, começar a plantar as minhas hortaliças. Até hoje tá tendo palestras com o agrônomo, tá, tá no, no sítio, né? Ele tá indo aqui, lote, lote, dando orientação e coisa de, de, de aprendizado mesmo, né? Então, para encerrar, então fica todo mundo com Deus aí. É, sempre vou estar tá acompanhando vocês aí, quer é que eu tô de uma paradinha, porque eu tô trabalhando. Mas fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo aí.